Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui, ó A nossa blusinha ciganinha, olha só que linda que é essa peça É rapidinho e veste muito bem, fica lindo, gente, com uma sainha mesmo, fica um charme Olha só que linda que é a nossa peça, e é rapidinho, gente, vamos lá fazer a nossa peça então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 Agora, gente, vamos fazer a nossa blusa ciganinha, então. Bora lá, nossa blusinha ciganinha. A gente vai precisar de malha, tá? Aqui eu tô usando um PV, tá? Você pode tá usando outro tipo de malha, outro tipo de tecido, né? Desde que ela tenha uma certa elasticidade, né? Porque a nossa blusinha não tem botão, então, ela tem que lacear, né? E malha leste, tá? A gente tá usando... Esse tecido aqui, gente, que a gente vai usar para as manguinhas, o babado das manguinhas, eu não sei o nome, eu pesquisei, mas não achei o nome. Inclusive, se você souber aí, pode deixar aqui nos comentários, pode nos avisar, tá? Eu comprei ela no saldo, até fiz um vídeo, né, que o vendedor não soube me passar o nome desse tecido, mas ele é muito lindo. Ele é tipo aquele tecido de fazer fralda de bebê, sabe? Só que ele é... tem os desenhinhos bordadinhos, é lindo, lindo, lindo. Pra fazer vestidinho, pra fazer roupinhas de bebê, roupinhas pet, é maravilhoso. Então, se você souber o nome, deixa aí pra gente, tá? Então, a gente vai usar esse tecido pra fazer os babadinhos, tá? E malha les e malha PV, tá bom? A gente também vai usar um pedaço de ribana, tá? Ah, gente, vamos brincar bastante com as cores. Essa peça, o bonito dela é a jogada de cores, tá? Dica para vocês que estão fazendo roupas pet cores, estampas, sempre usem bastante cores, sempre use estampas e cores da moda. Muitas vezes, ah, mas eu não tô vendendo. Às vezes é a forma que você tira a foto da tua, da tua peça também, o bater uma foto, enfeitar um cenário para você tirar uma peça, isso faz com que o cliente Queira aquele produto, ele vai ver. Hoje em dia a gente anda, a gente está na pandemia. Então, o cliente tem que olhar a foto, né? No teu Instagram, no teu Facebook, ou onde você anunciar, e querer aquele produto, né? Ele desejar aquele produto. Então, você tem que tirar uma foto muito bem, bem tirada, bonita, né? Se você puder usar um, um, um, colocar bastante cores, bastante. Coisa assim, para você tirar a foto Melhor ainda aproveita luzes luzes luz do sol, cenário Usa brinquedos Bolas, uh, brinquedos de criança para colocar no cenário Eu uso bastante isso, tá? Então, e cores Você tem que usar as cores De roupas infantil para fazer a tua peça, tá? O pe você tem que lembrar Que o papai e a mamãe de pet Quer vestir o bebê uh, Com Roupas bonitas, né? Com cores que, que combine com cores bonitas, né? Não adianta você ter uma modelagem ótima, você saber costurar maravilhosamente... E você só fazer roupas escuras, roupas com cores apagadas... Isso não vai chamar a atenção do teu cliente, tá bom? Então, vamos fazer a nossa peça. Esse, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? É o nosso babado da manga, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? É a parte da nossa frente com a parte das nossas costas, tá? Essa aqui é a nossa frente, você vai cortar uma vez dobrada. E essa aqui é a parte das costas, né? Você vai cortar uma vez dobrada, tá? O nosso filete você vai usar o que precisar aqui. A gente vai usar o filete ah, na cava da manga, né? Na cava do bracinho e na barriga. Ok? Então, vamos fazer a nossa peça. É rapidinho, é do estoque. Você pode fazer 100% na reta, ou pode fazer os acabamentos da overlock ou usar a zigue-zague, tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. A gente vai começar com a nossa manga, tá? A nossa manga, aqui, ela já diz. Você vai franzir ela aqui, ó, na parte redonda, tá? Franzir ela aqui, ó, na parte redonda. Aqui você vai dar uma limpeza, né? Uma limpeza no overlock. Vai passar uma costura no overlock. Se você não tem overlock, você pode fazer a bainha dela aqui, tá? Franzir aqui, fazer a bainha aqui, tá? Ou passar só uma limpeza na overlock. Você pode estar tá usando renda aqui também, tá? Vai ficar muito lindo, tá bom? Então, bora lá. Eu vou na overlock, passar a limpeza aqui e franzir aqui. Já volto para mostrar para vocês como ficou. Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá? Eu eu faço esse franzido na overlock, você pode fazer o franzido aqui na reta mesmo ou até mesmo na mão. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, tem um vídeo no grupo de alunas, né, aonde eu ensino como que dá como é franzir na overlock, tá? Se você tá assistindo aqui no YouTube, Dá uma procurada aqui no nosso canal, você vai achar, Franzindo na Overlock, você vai achar o nosso vídeo aí. Se você está assistindo aqui no nosso curso, você dá uma olhada lá em Dicas da Sheila, no nosso grupo no Facebook, o grupo de ajuda, né? O grupo da, de alunas, Dicas da Sheila, lá vai ter um vídeo mostrando como Franzir na Overlock. Tá bom, meus amores? Eu vou lá e já volto, ok? Então, aqui... Feita a limpeza aqui e franzida aqui em cima. Ficou assim. Os nossos babadinhos da frente. Agora vamos... Pegar a nossa escosta e a nossa frente. Tá? Nossa frente e as nossas costas. Não é uma regra, né? Você pode cortar a frente de uma cor e as costas aqui de outra. Mas, na minha opinião, fica mais bonito assim. A frente, essa parte das costas e essa parte da frente da mesma cor, tá? Mas como eu disse, não é uma regra. Aqui as é nossas costas, aqui a é nossa frente A gente vai Pregar ombro com ombro aqui, tá? Ombro com ombro aqui Gente, pode ir na overlock e fazer o acabamento na overlock, tá? Caso você não queira ir na overlock, fazer o acabamento não é necessário, ok? Agora, vamos pegar a nossa manguinha, tá? Tem uma parte da nossa manguinha que tem um biquinho. Cadê a nossa manguinha aqui? Ó, que tem esse biquinho aqui. Essa parte, esse, esse biquinho, tem que vir aqui na frente, tá? Então, a gente vai colocar esse biquinho, vai achar aqui qual é a parte que tem o biquinho da nossa manga. Essa aqui. E você vai pegar ela aqui, tá? Aqui. Vai achar o um meio, tá? Meio. Meio meio. Esse meio aqui tem que vir aqui no ombro, tá? Aqui no ombro é onde vai vir o nosso meio da nossa manguinha. Assim. Já pode colocar um alfinete pra você saber que aqui é o teu meio. E aqui você vai pregar a tua manguinha, tá? Vamos lá então. Pegamos uma das manguinhas, vamos já colocar a ribana aqui em cima Pra gente fechar esse ombro ali e pregar a outra manga, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro E vamos abraçar aqui o nosso decote, Tá? Poderia ter feito antes, tá? Antes de pregar a manguinha, tá? Pulei assim Dá uma leve puxada, tá? Não precisa puxar muito que a gente tem aqui no canal os moldes a modelagem está à venda lá no nosso site tá gente lá no nosso site www.animaniapetmold.com.br caso você queira adquirir às vezes você olha uma peça aqui e pensa como que eu vou comprar esse, essa modelagem né então você vai até o no nosso site Tem o um link aqui embaixo E lá você digita Lá na pesquisa do site O nome da modelagem Que você quer Nesse caso aqui É a blusinha ciganinha Você digita lá E você já consegue adquirir Essa modelagem Completa lá Ok? Então aqui a gente Pegou a ribana, agora a gente vai juntar os ombros aqui, tá? Aqui, ribana com ribana aqui. Joga a sobra para baixo, tá? Se sobrar, é para baixo que você vai jogar a sobra, tá? Vamos cortar o excesso, caso você queira passar na over que a vontade. Que já estamos, com... então aqui já estamos com o decote pronto. Agora vamos colocar a outra manguinha, tá? O biquinho tem que ir aqui na frente, tá? Acompanhando aqui, ó, tá? Aqui, se você quiser fazer um pique, você faz. Meio da nossa manguinha. É aqui o meio O meio você vai colocar aqui No nosso ombro Coloca um alfinete para não sair do lugar E vamos Colocar daqui Ok? Que fique na mesma altura Se você quiser fazer uma medida aqui, um pique, fique à vontade. Dá uma olhada, confere se tá na mesma altura, tá na mesma altura, prossega. Pros, tá assim, ok? Agora, vamos pegar a, o nosso outro molde, esse aqui. Colocar as nossas manguinhas aqui pra dentro. Assim. E o nosso molde, ele tem que vir aqui, ó. Colocamos as nossas manguinhas aqui pra dentro. E... Essa modelagem aqui, ela tem que vir aqui. Essa parte aqui, aqui, essa parte aqui, aqui, vai me aqui. Manguinha pra dentro Esse vai vir daqui Fazendo essa Essa curvatura aqui, tá? Mesma coisa desse lado Vai fazer Essa costura aqui Ok? Daqui, aqui, ó Desde aqui Bora lá, então complicado, Mas não é Parece que não vai dar certo Mas vai Tá lindo Vocês viram ali no começo do vídeo, né? E como eu tava falando A modelagem, se você quiser adquirir É lá no nosso site, tá? Também tem os nossos grupos Nossos grupos online, né? as modelagens que passam aqui uma hora ou outra acaba aparecendo lá nos grupos também né modelagem completa tem o um grupo online costurando moda pet com Sheila Ferreira e o nosso grupo temático né onde a gente posta só modelagens temáticas né Vale muito a pena para entrar 35 reais e os próximos meses Próximos meses é online, mostrando moda pet com Sheila Ferreira, R$ reais e o temático, R$ reais. Todo mês no online é duas modelagens de roupas convencionais, como essa aqui. E no temático é uma modelagem de moda de temas, né? Moda, nome já disse tudo, temático. Então, um lado já foi. Como eu disse, parece que não vai dar certo, mas não te preocupa que dá super certo. Olha só. Agora é... O outro lado, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Manguinha pra dentro. E vamos seguir aqui, costurando aqui, ok? seguir aqui. Bora lá, então. Não tem segredo. Caso o molde já passou no grupo temático Você consegue comprar a grade dos moldes que passaram no grupo temático ou no grupo online Com um valor mais em conta para quem está lá participando do grupo temático e o grupo online Então vale muito a pena Se quiser participar é só me chamar aí, Ok? Só deixar um, eu quero participar do grupo, dos grupos do WhatsApp, dos grupos mensais e a gente entra em contato com você, tenho certeza que você vai amar. Prontinho. Não é necessário ir na overlock, eu vou só para dar acabamento. Você pode fazer com a zigue-zague ou deixar assim mesmo, né? Aqui você já poderia colocar o, o nosso, nossa ribana aqui, nos nascava e fechar os lados. Mas, eu vou até o overlock para dar acabamento aqui e já volto para mostrar para vocês, ok? Então, Temos o acabamento, tá? Olha só. Que bonitinho que já tá ficando. Agora, a gente vai passar ribana aqui, tá? Nas cavas da manga, tá bom? Nas cavas do bracinho da patinha, né? Então, aqui. dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez... No meio, né? Mas antes de você dobrar no meio Você abraça aqui, ó Tá? E dobra no meio, tá? Dá uma leve puxada Não muito, tá? Que a cava já é bom Tenho certeza que essa peça vai fazer muito sucesso aí no teu ateliê é uma modinha pet né é modinha esse aqui tá não é uma peça básica é uma modinha como nós temos as nossas modinhas né as nossas blusinhas Aqui no sul a gente chama de modinha Então também tem as modinhas para os pés Mesma coisa aqui, tá? Uma vez no meio, outra vez no meio Do Mesma coisa aqui, tá? Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro E uma vez no meio, abraçando aqui a nossa peça, Tá? aqui passamos a nossa ribana agora vamos fechar o lado aqui, tá, ó ribana com ribana aqui aqui ribana com ribana aqui aqui a gente vem até aqui, tá Então, fechamos o lado aqui, eu vou até na overlock, passar o overlock aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Se você não tiver overlock, é só tirar o excesso, passar uma zigue-zague ou tira o excesso deixa assim mesmo, tá bom? Já voltamos. Passado o overlock, vamos passar a ribana agora aqui na barriga, ok? Ah, então, ribana na barriga a gente vai passar assim, tá? Só dobra uma vez no meio e vem passando aqui, ok? Não precisa puxar, tá? Não há necessidade de puxar ela Se você quiser colocar uma sainha aqui, pode pôr uma sainha. Aí a criação fica a critério de vocês. Dá pra fazer muitas coisas lindas com esse Passamos a ribana aqui. Vamos ao overlock. Dá acabamento aqui na ribana. E já voltamos para fechar o lado e terminar a nossa peça. Aqui, passado o overlock... Vamos fechar o lado. Ribana por ribana aqui. Arrematar aqui. Arrematado aqui, vamos passar um acabamento no overlock para terminar a nossa peça. E está pronta a nossa peça. Vamos virar ela no direito. peça ficou pronto ela veste muito bem maravilhosa com uma sainha a sainha jeans que a gente vai trazer o um vídeo próximo vídeo né com a sainha jeans ou a sainha ou a saia menina bonita ela dá um charme né olha só ficou linda né gente Pode estar tá enfeitando, pode estar tá colocando lacinho, né? Mas ela, por si só, já é uma peça bonita, né? A gente fez outros tamanhos, né? Pode abusar nas cores. E ficou assim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupas pet Bora caprichar aí nos modelitos pet Tá bom, gente? Lembrando que se você quiser adquirir as modelagens que é passada aqui no nosso canal Que tem um vídeo aqui no canal Se já tem vídeo aqui no canal, já tem essa modelagem lá no nosso site Está disponível lá no nosso site para você adquirir Tá bom? Então é www.animaniapetmode.com.br Entra lá, dá uma conferida Se você estiver procurando por uma modelagem específica Você vai lá em pesquisar No site tem uma aba pesquisar Vai lá, coloca o nome da modelagem que você quer E você vai encontrar Tudo que você pensar em modelagem pet Cama, roupa, sapato, calcinha, sunga Tudo, tudo que você imaginar de modelagem pet A Animania Pet mold tem pra você tá bom? em todos os tamanhos, tá? porque o nosso diferencial é os tamanhos é né? do recém-nascido dos bebezinhos mini, minúsculo, mini, mini, mini, ao gigante, aquele grandão, tá bom? então vai lá dar uma conferida lá, e se você quiser conferir os nossos cursos, também tem aqui o link, os links dos nossos cursos, tá tudo aqui na descrição do canal. Tem o um link do site aqui também, tá bom? Se você quiser entrar nos nossos grupos, é só você me chamar no WhatsApp. Tá aqui o meu número de WhatsApp, ou o meu e-mail. Chama lá, Sheila, eu quero participar dos grupos. Me explica como que funciona os grupos, tá? E também você pode deixar aqui nos comentários. Eu quero saber como funciona os grupos. Eu quero participar dos grupos. E eu vou estar te chamando para conversar e te explicar tudo certinho como que funcionam os nossos grupos pagos mensais. Que você adquire as modelagens no grupo online, duas modelagens mensais no grupo temático.